Então, agora nós vamos para o passo a passo de como abrir a conta na corretora Orma. Eu opero na corretora Orma pelo fato dela ser uma corretora que não tem taxa para as transações e pela simplicidade de, de, de trabalhar com o um site e também com o um Home Broker. Se torna bem fácil de fazer a compra dos seus ativos por lá. Tá? Então, o primeiro passo é a gente pesquisar, vai em Google, pesquisa, né? Eu vou fazer a transmissão da minha tela aqui para vocês acho que já está aí ok então nós vamos ali ó já até tem aqui ó pesquisa Orma, daí você vai aqui em oroma investimentos você vai aqui na, na aba aqui tem diversas opções aqui de você dar uma olhada nos conteúdos mas para abrir a conta você vai aqui abra sua conta Aí nós vamos começar aqui, ó. Já até fala aqui, ó. Abra sua conta sem taxa e totalmente online, tá? Vamos por aqui nome. Eu vou abrir essa conta no meu nome. Data de nascimento. Aí você vai colocar os seus dados, né? CPF. número do seu contato vai botar o seu e-mail né Vai confirmar o seu e-mail, vai ver não. Não. Ah, tu corta essa uhum. ok. Confirmando o seu e-mail, aí você vai colocar uma senha. Uma senha de seis números, não pode se repetir os mesmos números. Aí ele vai te mandar um código para você validar, né? um código de segurança. Ok, validou, né? Seu telefone, tudo certo. Seu número foi validado. Ah, vamos continuar. Agora aqui ele vai pedir para falar mais sobre você. Qual é a sua nacionalidade? Aqui você, este botão aqui é para você selecionar se você tem alguma característica, se é do exterior ou não. Como eu não sou do exterior, não sou investidor de fora, eu deixo ali em não e volto continuar. Precisamos só de mais algumas informações sobre você. Sexo. nome do companheiro, aqui vai pedir então o nome né, se você é casado, o CPF do, do seu companheiro companheira, né? aqui vai pedir o nome completo da sua mãe, agora vai pedir alguns documentos né, os dados da CNH data de emissão aqui se você não conseguir encontrar você rola para baixo e aqui está tá mostrando onde é que fica o código de segurança da sua CNH tá? após preenchido esses dados, vamos ali em continuar pronto, agora diz para gente onde você mora né? você vai botar o seu CEP Botando o CEP ele já vai automaticamente pegar o seu endereço, aqui ele quer saber qual é a sua profissão, e você vai botar a sua profissão, está trabalhando no momento, Aqui ele vai pedir dados financeiros, tá? Vamos falar sobre seus dados financeiros. Aplicação financeira: você tem alguma aplicação? Né? Se você tem alguma aplicação financeira e qual o valor, aí você vai colocar, ou se não tem, deixa nenhuma, tá? Se você tem uma aplicação, aquele de, de, de um exemplo, ah, 50 mil reais, né? Daí você vai botar aqui aplicação financeira, e aqui você vai colocar qual rendimento mensal ela está te gerando, ok? Aplicação financeira, né? você vai aqui e coloca, ah, eu tenho uma aplicação de 50 mil, né? um investimento de 50 mil, alguma coisa desse tipo. Se você não tem nenhuma, como eu estou simulando uma abertura de conta nova ao qual uh, eu não sou um investidor, um exemplo, né? eu vou colocar que eu não tenho nenhuma. Rendimento mensal eu tenho que colocar, uh, eu vou colocar aqui o mínimo, né? que é obrigatório colocar aqui, Rendimento mensal, até 5 mil reais e aí vamos em Continuar. Agora, informações bancárias, tá? Uh, falta, falta mais alguns dados. As transferências de valores de aplicação e de resgate serão realizadas na conta cadastrada. tá uh, Você tem que ter uma conta cadastrada no seu CPF, tá? Vamos botar aqui qual é o banco. Aí aqui você vai botar os seus dados bancários, né? A sua conta. E aí os dados que pede: agência, conta, dígito, tipo de conta. O que, que acontece? Aqui você tem que botar a, a sua conta. Você abriu a sua conta na corretora no seu CPF, né? E aqui você tem que ter uma conta também no seu CPF. Você não pode cadastrar uma outra conta, tá? Que é onde você vai fazer a transferência dos valores para a corretora, e é onde você também vai receber os valores dos seus ativos que lá você for vender. Ok? Aí bota os dados e vamos em continuar. Agora você vai fazer uma assinatura eletrônica. Aqui nós vamos colocar a assinatura eletrônica, eu já coloquei a minha aqui, tá? Tem que ser uma assinatura forte, onde contém letras e números, tá? Essa assinatura aqui, ela tem que ser, é, é, essa senha tem que ser diferente da primeira que você cadastrou. Isso aqui é para você fazer alteração uh, dentro da, da plataforma, fazer alterações de dados cadastrais. Você colocando a senha, vai em Continuar. Aqui você vai receber um código no seu e-mail para validar, né? Então você digita o código e clica em validar. Seu e-mail foi validado, aí você vai em continuar. Declaração. E é para saber se você é uma pessoa exposta ou não. Como eu não sou uma pessoa exposta, eu vou deixar selecionado não. Ah, documentos. Regras e parâmetros de atuação da ORMA. Aqui é os documentos que tem o contrato de intermediação de custódia dos ativos. Tá? Concordo, li e compreendi. Você pode ler todos esses documentos e vai em continuar. Conclusão, feito agora, é só aguardar. Recebemos seus dados e vamos analisar as suas informações. Fique de olho, em breve vamos te enviar um e-mail sobre a abertura da sua conta. E se quiser, você já pode acessar e conhecer o nosso portal. Vamos conhecer o portal. Aqui vamos fazer o login de acesso, então a, a, a plataforma e já está aqui. Aí vai aparecer o seu nome ali em cima, né? Uh, perfil do usuário Aqui então é a plataforma A gente está no processo 3 Documentos, né? estão, eles estão Analisando o nosso cadastro